E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje eu tô querendo fazer um vídeo aqui diferente pra vocês É das minhas compras do dia a dia aí, sobre cashback, né? Só lembrando aqui que eu sou o Bruno Pastana, você está no canal Bruno Cashback E aqui eu falo sobre cashback e educação financeira Então a gente já vai logo pro vídeo aqui para você ver do que, que eu tô falando Bem, provavelmente você já conhece esse produto aqui, o Echo Show 8 Eu vou botar até um videozinho aqui do unboxing que eu fiz rapidamente Kiki e 1 de quem passear Mas eu não posso levar eles Vou deixar essa com vocês Não esquece de levar o saquinho da popô Obrigada E agora a gente vai fazer assim ó, Eu vou te mostrar o preço atual dele Aqui no computador Aqui no site da Amazon Quanto ele está custando né então, ele está custando à vista R$ 854,05. Se você pagar à vista, você vai ter desconto de 5% aí no boleto. E se você for comprar a prazo, ele custa R$ 899. Aí, porque eu resolvi fazer esse vídeo aqui para vocês? Porque através do banco Inter, com o Inter Shop, eu consegui comprar ele de um preço bem mais em conta mesmo. Bem mais em conta e aí que fez toda a diferença eu, eu tentei comprar ele na época do Prime Day mas o preço ainda estava um pouco elevado ele tinha variado aí, acho que ele estava R$ 799 e aí eu não achei ainda que eu deveria comprar Bem, eu vou mostrar mais um pouco aqui do site para você poder, se você não conhece aí é, o que é o Echo Show 8, né? para te dar uma noção aí do que é Bem, o Echo Show 8, dificilmente você não conheça, mas é, ele é integrado com a Alexa, você comanda, tem vários comandos que você pode fazer, acender luz, desligar luz, é, colocar time é, Uma coisa que fez muita diferença aqui para eu poder pegar ele, né? Você consegue também assistir o Prime Video, Netflix, você consegue ver tudo por aqui pedindo para assistir por ele. Bem, aqui você também tem o Amazon Music, tem Spotify, Deezer, Wall Show do Milhão. Você pode fazer uma videochamada com pessoas, né? Pessoa que tenha, pode ser pelo celular ou por outro aparelho da linha E você pode aqui também fechar a câmera deixar aberta ou fechar de forma aqui manual para ter toda a sua segurança com o comando de voz né, você pode ver aqui as suas suas câmeras e vamos lá continua aqui tem várias funções você conecta aqui só precisa de um fio para ligar na tomada aqui são os valores 8 polegadas, ele tem dois alto-falantes de 2 polegadas e 10 watts por canal, então ele tem uma qualidade de som muito boa, tipo se você for juntar aqui um aparelho que tem a qualidade de som que ele tem, eu não consigo passar aí para vocês a qualidade de som que ele tem, mas é muito bom, eu posso te garantir, e ele ainda tem essa questão aí da câmera, que você pode usar ela como segurança para você poder, quando estiver viajando, você consegue ver é, o que está acontecendo aqui dentro da sua casa com essa câmera. Então, se você juntar aí uma tela que você pode assistir suas coisas, mais um som de qualidade, mais uma câmera, com certeza ia dar um valor bem grande se você fosse acoplar tudo só num produto, né? Então, eu achei muito interessante, já queria faz algum tempo. Ela já tem um, algum tempo que lançou. E eu prefiro às vezes, muito das vezes na verdade, aguardar aí o melhor momento para poder comprar e não comprar no lançamento Porque normalmente é muito mais caro, né? Então mesmo assim nesse valor aqui eu não compraria ainda, né? Porque a gente sabe que tem nesse valor aqui de 900 reais eu não compraria Porque tem, eu sei que tem promoções e, e mesmo assim se você decidisse comprar Nesse valor você ainda consegue ganhar um cashback aí Pode ser no cartão ou nos aplicativos aqui que eu posso te mostrar também Eu só decidi comprar agora porque eu vi uma promoção muito boa Que estava acontecendo aí no aplicativo do Banco Inter né é, Ela estava dando 16% aí nas Casas Bahias Aí eu não, não tive como não comprar por, pelo valor que estava Eu vou até te mostrar agora Aí estava eu mexendo no aplicativo para ver as promoções que tinha Aí acabei vendo aqui ela, é Eco Show 8 por R$ 649,90 à vista. Só que se você ver bem, vou dar até o zoom aí para você com esse cashback. Que ela estava dando então mais R$ 103,84 de cashback. Então, aí, se, sem considerar aí o frete, você estava pagando R$ reais num produto aí que tem extrema qualidade, que é muito bom mesmo. Então, é um valor que eu não tive como, como segurar, né? E aí resolvi comprar referente a esse cashback né eu fiz aqui a compra você pode ver é, que o valor ficou no valor aqui do frete ficou 20 reais e centavos aí eu acabei dividindo aí em 10 vezes sem juros aí ó ficou 669 e centavos mas ganhei aí o cashback de 103 e então fazendo os cálculos aqui eu paguei 565 e reais nela dividido em 10 vezes então aí outra coisa que eu ainda não comentei mas não sei se você sabe é, o cashback do banco inter ele cai na hora então assim que eu fiz essa compra de 669 esse valor de cashback e 103 reais já caiu direto na minha conta assim que eu comprei então ele mostra aqui até aqui é o pagamento do cashback Casas bahia eu comprei dia 30 do 6 e chegou bem rapidinho acho que foi dia 10 ou dia 12 que, que ele chegou não me recordo agora exatamente mas assim que eu fiz a compra ele tem o extrato aqui do cashback e você pode ver que já caiu no, no mesmo dia esse foi o valor final que ficou aí de 110 e 29 nessa conta então valeu muito a pena antes de continuar só para te lembrar que aqui a gente tem o um canal do telegram e você pode estar acessando aqui pelo link sempre posto aí promoções aí notícias que tem envolvendo o cashback e aí é muito mais rápido para você ter acesso, pois é, é complicado fazer vídeos todos os dias. Todos os dias e lá eu vou estar tá postando aí, é, com mais tranquilidade para você, para você estar tá por dentro dessas notícias. Beleza? Então acessa aqui o link do Telegram, aqui, nosso grupo fechado no Telegram. É pessoal, agora eu vou pedir auxílio dela. Alexia, momento do like. Pessoal. Esse é o momento de dar o like nesse vídeo. Muito obrigada. Beleza? Então é isso, a Alexa. É, eu não vou fazer um vídeo falando só sobre ela, porque precisa de muita coisa, para muita informação. Ela consegue fazer muitas coisas e aí fica mais complexo de fazer um vídeo. aí, Vai ficar muito grande. Mas o intuito desse é mais te mostrar o poder do cashback aí que você tem para poder economizar e ter coisas legais aí para você. né? Então, pessoal, espero que você tenha gostado desse tipo de vídeo. aí. Comenta aqui embaixo se você gostou e tal, né? Eu preciso saber aí do seu feedback se vale a pena eu continuar com esse tipo de vídeo ou não, né? Aí, o intuito aqui é te mostrar a função aí do cashback aí o dinheiro de volta que você pode estar tá ganhando aí nas suas compras, economizando e podendo ter coisas legais assim um preço mais acessível, né? Então muito obrigado mais uma vez aí por ter por ter ficado até aqui e aí eu vou deixar mais dois vídeos caso você queira aprender mais sobre esse mundo, beleza? Então valeu, até a próxima.